Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouvistes -se o que foi dito Olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo Não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário Se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo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 nós estamos celebrando hoje a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da igreja. Santo Antônio tem este nome, Antônio, por ter sido um religioso, mas seu nome de batismo era Fernando de Bolhões Itaveira. Nasceu em Lisboa, Portugal, foi ordenado sacerdote entre os cônegos regulares de Santo Agostinho. Era um homem admirável, de uma memória extraordinária, um grande estudioso das Sagradas Escrituras e da doutrina católica e também muito santo porque vivia uma vida intensa na sua espiritualidade. Até que ele, mesmo sendo um frei agostiniano, Acaba conhecendo a ordem de São Francisco de Assis. Eles eram contemporâneos, portanto ele viveu enquanto São Francisco de Assis era vivo. E assim acabou conhecendo cinco frades franciscanos que estavam indo para o Marrocos evangelizar. E este então Frei Fernando, ele conhece estes cinco freis, se despede deles e eles, numa rápida passagem, vão para o Marrocos. Mas quando chegam lá, acabam sendo assassinados. Portanto, se tornam mártires. E quando eles são conduzidos novamente para o convento franciscano, os restos mortais destes cinco freis são conduzidos e passam pela cidade onde estava o Frei Fernando. E aquilo impressiona tanto o coração do Frei Fernando que ele deseja então ser como eles dar a vida também por Jesus. E este testemunho acaba fisgando o coração do Frei Fernando, ele deixa a congregação de Santo Agostinho e ingressa na ordem dos franciscanos. Portanto, ele se torna Frei Antônio. E qual era o desejo de Santo Antônio? Era ser um mártir, morrer por Cristo, ter seu sangue derramado como o próprio Jesus. E quando ele chega na ordem dos franciscanos, ele se oferece para transmitir seus conhecimentos bíblicos Teológicos para os freis, que eram muito carentes de ensinamento intelectual e teológico. Portanto, Santo Antônio se torna professor dos freis, com a autorização de São Francisco de Assis. E como seu desejo era ser missionário... Ele vai para a evangelização, para a missão, ele vai para a África do Norte, mas quando chega lá acaba ficando doente, portanto não era plano de Deus que ele fosse um evangelizador nesta terra ele acaba voltando para o berço onde estava o início da obra de São Francisco, na Itália, e acaba participando de um evento histórico no ano de 1221, que foi o capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, porque ali estava São Francisco de Assis, coordenando este capítulo, então ele acaba também ali estando, mas a partir disso, já que Santo Antônio não pôde ir para as missões, ele então define um novo jeito de ser, era frade, era também sacerdote e por isso se torna pregador, fervoroso da palavra de Deus. Então, por onde Santo Antônio ia, ele se levantava, elevava a sua voz e pregava a palavra de Deus. E quando pregava, suas palavras eram tão cheias do Espírito Santo, que suas pregações eram irresistíveis, as pessoas se convertiam e assim se voltavam para Cristo através das palavras que Santo Antônio pregava, o próprio Jesus sendo anunciado por ele. Então, o apostolado de Santo Antônio foi uma dedicada vida para pregar o Evangelho. E é isto que ele vai fazer. Ele vai se consumindo pela pregação do Evangelho. Anda muitos quilômetros a pé entre os vilarejos. Onde quer que tivesse gente, ali ele estava. Além de pregar o evangelho, era um homem penitente. Por isso, ele acaba tendo uma exaustão, um cansaço físico, um esgotamento e morre aos 36 anos de idade, em Pádua, na Itália. Então, Santo Antônio, em Portugal, é chamado de Santo Antônio de Lisboa, porque nasceu em Lisboa. Na Itália, é chamado de Santo Antônio de Pádua, porque acabou morrendo em Pádua, na Itália, e ali estão seus restos mortais, inclusive a sua língua, que não teve uma decomposição natural. A língua de Santo Antônio permanece intacta, mesmo depois de tantos séculos, num relicário. Muitas coisas se dizem da vida de Santo Antônio, como, por exemplo, Santo Antônio que carrega o menino Jesus no colo. Conta-se que, certa vez, em uma das missões que ele foi pregar, um homem acabou recebendo Santo Antônio em casa para lhe dar o pouso e no meio da noite, aquele homem foi surpreendido com uma luz que vinha do quarto de onde estava o padre ou o Frei Antônio. E aquele homem, impressionado com a luz que vinha pelos vãos da, da porta, por curiosidade, olhando pela fechadura, viu uma cena. Santo Antônio de joelhos e diante de Santo Antônio, o menino Jesus que conversava com ele. O homem ficou impressionado e no outro dia de manhã, Santo Antônio se voltou para ele e disse, Você não poderá contar para ninguém aquilo que você viu esta noite. Enquanto eu estiver vivo, depois que eu morrer, você pode contar. E diz que o homem guardou o segredo até saber da morte de Santo Antônio. Então a imagem de Santo Antônio traz o menino Jesus, abraçado a ele, por causa deste testemunho de um homem que o acolheu em casa. E ao mesmo tempo, o menino Jesus, ele vem deste livro aberto, que é o livro das escrituras que Santo Antônio pregava e anunciava. Podemos entender então que ali das sagradas escrituras vem o Cristo, palavra eterna do Pai que se fez homem. Santo Antônio tinha também um dom muito especial, o dom da bilocação. O que significa isso? ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, fazendo duas coisas na mesma hora. Em alguns escritos, conta-se que foi seu pai. Em outros escritos, conta-se que era um homem inocente. Certa vez... Santo Antônio, celebrando a missa, estava fazendo a homilia, pregando o seu sermão. Até que, de repente, ele para, pede para que os fiéis rezassem três Maria's e conta-se que ele veste o capuz do seu hábito franciscano e coloque as mãos em formato de oração. E naquela mesma hora, enquanto ele estava na igreja, ele foi visto em Lisboa livrando um homem que estava sendo condenado à forca em praça pública. Alguns dizem que era seu pai, outros que era um homem inocente, mas o fato aconteceu e Santo Antônio apareceu entre eles e ali fez a defesa daquele homem que foi inocentado. E quando terminou as três Marias, Santo Antônio continuou o seu sermão Continuou a Santa Missa. Conta-se também que Santo Antônio, anunciando a presença de Jesus na Eucaristia, foi surpreendido por um homem que não acreditava em Jesus Eucarístico. Então, aquele homem foi desafiado por Santo Antônio, Santo Antônio então ordenou que ele deixasse o seu cavalo por muitos dias sem comer e Santo Antônio iria provar para ele e para todos que Jesus estava realmente na Eucaristia presente, vivo e atuante. Então depois de muitos dias com aquele animal faminto O dono trouxe este animal até a frente da igreja E Santo Antônio saiu com a Eucaristia E ofereceu para aquele animal E o animal Simplesmente se ajoelhou como um gesto de adoração ao Santíssimo Sacramento. Não quis consumir a Eucaristia mesmo estando com fome. E conta-se que aquele homem reconheceu a presença real de Jesus na Eucaristia. E hoje, dia 13 de junho... Tradicionalmente o dia da bênção dos pães Santo Antônio nos recorda Que o pão verdadeiro é Cristo O pão que desceu do céu Que vem nos alimentar pela palavra e pela Eucaristia E conta-se que esta tradição da bênção dos pães começou quando uma mulher pediu uma graça a Santo Antônio e prometeu que se ela recebesse esta graça por intercessão dele, ela então faria uma doação de pães aos pobres, referente ao peso de sua filha, cuja graça lhe era destinada. E a mulher contemplou o milagre, sua filha foi curada pela intercessão de Santo Antônio e a mulher então, distribuiu o número de pães conforme o número do peso de sua filha. E a partir disso, começou então a tradição de, no dia de Santo Antônio, abençoar os pães, consumir em casa, distribuir para a família, mas também distribuir os pães para os irmãos necessitados. Distribuir os pães, podemos entender dois sentidos. Primeiro, que se Jesus é o pão da palavra e da Eucaristia, é nosso dever, de irmãos, levar Jesus aos outros. E ao mesmo tempo, Partilhar o pão de cada dia com o nosso semelhante que precisa Como nos ensina a oração do Pai Nosso A oração do Pai Nosso Pede a Deus a graça de que não falte o pão de cada dia em nossas mesas E o pão do Pai Nosso É aquele pão que nós podemos nos alimentar mas também é tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, Santo Antônio, ele é conhecido como um mestre que nos ensina a partilharmos o dom da fé e também a partilharmos os dons que temos. E hoje a nossa comunidade, muitas pessoas que estão aqui nesta missa, outras que não puderam estar. Muitas pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, muitas pessoas daqui da cidade e de outras cidades de perto e de longe, pudemos realizar este gesto de partilha. Foram mais de 7.500 pães arrecadados, neste dia 13 de junho distribuídos nos bairros, nas casas, para as famílias que receberam estes pães com muita alegria, com muita satisfação. E o bonito, o bonito foi que as pessoas que estendiam as mãos para pegar a sacolinha, contendo ali dez pãezinhos, eles olhavam com alegria e diziam, Deus abençoe. É a forma que estas pessoas agradeceram, aqueles que entregavam os pães, mas também aqueles que que doaram os pães. Muitos estão aqui na igreja, muitos estão em casa, muitos estão em outros lugares. Por isso hoje, Santo Antônio nos ensina a beleza da fraternidade, partilhando o Cristo presente na palavra, na Eucaristia e na fraternidade. Então hoje nós vamos agradecer a Deus por nos dar Santo Antônio como grande mestre, como grande inspiração, o santo mais devotado no mundo inteiro, o santo mais popular na igreja católica, hoje sendo celebrado por cada um de nós com fé e devoção, que ele continue intercedendo por nós, fortalecendo a nossa vida, nossa caminhada cristã e nos ensinando sempre a oferecermos os dons que temos. Vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas súplicas ao Deus da vida.